Oi família, vou tentar passar para vocês um dos lugares onde estamos visitando hoje aqui em Shang que é dos mais, um dos lugares mais emblemáticos, mais famosos na Tailândia que é o chamado Templo Branco Templo Branco que é, que é transmitir a mensagem do que é o céu é muito bonito o Templo Branco em Chiang Hai aqui na Tailândia a 800 quilômetros de Bangkok o grupo já está visitando o interior do templo é um templo lindo gente lindo, lindo, lindo eu vou tentar transmitir um pouquinho da imagem para vocês é, é que é branco o tempo está nublado eu vou tentar passar um pouquinho para vocês antes de entrar no templo, que é denominado o céu né? é, antes de entrar no templo tem essa passarela que é a passarela da morte tá vendo um monte de mãozinha para cima? é um inferno o pessoal está no inferno ali, com a mãozinha para cima. Emblemático, né? E antes de você ir, ir para o céu, você passa pelo inferno. É o caminhozinho para entrar no templo. Olha o templo, gente, branco. Vou tentar passar por aqui. Muito turista no caminho. Esse é o templo da morte. Ou oh, templo da morte. É o espaço do, do inferno onde a gente passa antes de ir para o templo do céu, que é o templo branco. Olha essa imagem. Vamos ver se dá para ver aqui gente é uma coisa magnífica, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, aqui a passarela, muito turista aqui, olha que lindo, branco, que é o templo mais famoso, mais emblemático aqui, olha só que trabalho gente, que trabalho que tem o templo, e ele é assim gigantesco, inteirinho, é um trabalho lindo, lindo, lindo, lindo. Olha só, entrando aqui, eu vou meio de costa aqui para vocês irem vendo o muro, o trabalho que tem a entrada. O grupo está todo lá dentro já. Aqui estamos, visitando o Templo Branco em Xianghai. E hoje vamos para Xiangmei, que está aqui perto também. Vamos sair aqui um pouquinho, tentar mostrar um pouquinho para vocês da entrada. Olha que lindo! Lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo! Família! Diego Lima, excursões internacionais. Viajar é conhecer mundos diferentes. Um abraço para todo mundo daqui de Shanghai, do Templo Branco.